percurso em especial, tá? Por conta desse calorão donado que a gente tem aí, tá certo? Reta final do nosso DF no ar, daqui a pouquinho tem Fala Brasil. Eu vou para um recessozinho agora aproveitar esse feriadãozão. Volto na segunda-feira aqui no comando do nosso DF no A, tá bom? A partir de amanhã, o Rafael Cadengue fica com vocês aqui na Manhã da Record TV. Aproveite demais, curta a família, brinque muito, tá certo? Não se esqueça do nosso compromisso, hein? Amanhã, a partir das 7h15 da manhã, tem DF no ar para você em todo DF também na região do entorno.